Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo top. Gente, olha essa calça de linho, eu usei retalho, tá? tanto na frente como aqui nas costas, tá vendo? É linho preto e linho cru, eu usei para fazer e foi usado apenas retalho para fazer essa calça. Ela é muito simples de fazer, ela tem esses detalhes aqui na frente com os botões, ela tem bolso e eu vou virar para vocês verem as costas. Para fazer essa calça, eu usei esses linhos aqui de retalho que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos na caixa de retalhos que está vindo as réguas de brinde. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação todos os links da loja para quem quiser adquirir a caixa de retalho, ok? O molde da calça vai estar disponível no site do 36 ao 56. Então, se você quiser aprender a fazer esta calça de retalhos, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Calça de linho, a gente usou retalho para fazer... Eu vou colocar aqui meu molde e vou cortar. Vou, colocar, vou cortar duas vezes as costas no preto e duas vezes a frente no tecido cru, tá certo? É, ignorem esse risco que eu fiz aqui. Eu risquei, acabei riscando, mas ignorem, tá até maior aqui. Mas não. Eu tava pensando em fazer um outro projeto, mas eu vou fazer esse daqui mesmo com esse outro molde que já tá aqui no tecido, tá?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 tirar o zoom. Então, pessoal, agora que a gente já montou as pernas, a gente já vai, então, unir uma perna na outra. Então, você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. A perna que está do lado do direito, você vai introduzir aqui dentro, olha, desta forma... Pra ficar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, você vai pra máquina passar uma costura fechando o cavalo da sua calça, tá, gente? Então, é só passar uma costura aqui, ó, fechando o cavalo da sua calça. Então, eu vou passar uma costura e já volto pra gente dar continuidade na nossa calça. Então, agora que a gente já uniu as pernas, como que a gente dá esse acabamento aqui na calça? Tá vendo que ela tem esse modelo? Gente, é muito simples. Aqui a parte do meio que ela é solta, olha o que que eu fiz. Eu cortei um tecido no tamanho que você preferir aqui de altura. E aí, você costura e depois vira pra dentro. E aqui na parte das costas e nas laterais, olha só, você corta um tecido. Gente, eu tô cortando porque é retalho, vocês estão vendo que tá ficando bem... bem... É... Duas cores da minha calça, né? Então, eu cortei aqui um tecido, olha, no meu caso, que eu não tinha uma tira inteira, eu fui unindo os retalhinhos para dar o acabamento. Ó, vou passar uma costura aqui, quando eu virar isso aqui para dentro, fica aquele cos embutido, tá vendo? Essa parte aqui é a parte que vai o botão, olha, tá? Então, vai ficar dessa forma, olha. Fica assim, com o botão aqui na frente... Você tem a opção de colocar zíper aqui na frente também, se você não quiser optar por botão, tá? Aqui na barra, mesma coisa, gente. Se vocês quiserem colocar botão, vocês coloquem, olha. Pode colocar punho, aí fica a seu critério. Zíper fica bem bacana e tá usando essas calças abertinhas aqui na frente, tá? Então, é só passar aqui uma costura, ó, agora, no cos... E colocar os botões. Gente, começou é uma costurinha reta, eu vou passar na máquina e já vou colocar os botões, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando e eu volto com a calça finalizada. Aqui, pessoal, o resultado final da calça. Eu coloquei botões na frente. Aqui na barra eu não coloquei botões, olha, eu fechei e coloquei um pedacinho de tecido, mas como eu disse, vocês podem deixar aberto, tá usando bastante esse tipo de calça aberta, tá? Tá cheia de linha aqui que eu tenho que tirar ainda e tenho que passar ela. Gente, olha que simples de fazer essa calça. Então, a gente usou retalho. As costas, ela ficou assim, né? Porque a gente não tinha tecido do mesmo, a quantidade suficiente. Então, tá aqui, pessoal. Tô tirando as linhas, que ela tá cheia de linha, tá? Então, o resultado final da calça é essa. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá bom, pessoal? Eu fiz essa calça, então, com dois pedaços de retalho. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo projeto.